Hoje, na festa da apresentação do Senhor, vivemos a mesma alegria que celebrávamos há 40 dias na festa do Natal. Jesus é a luz que vai iluminar todas as nações. Maria e José foram ao templo oferecer a Deus a vida do seu filho, como era costume os pais fazerem naquela época. Aí acontece o um encontro, luminoso, entre Jesus e Jesus. E o velho Simeão, que ao colher o menino nos braços, conhece-o como aquele que vem trazer a salvação ao mundo. Porque Maria foi portadora desta luz. Hoje a chamamos de Senhora da Luz. Porque Maria nos orienta para a luz. Hoje também a invocamos como Senhora da Estrela. Senhora, Quero que sejas a estrela que me guia até Jesus.